equipa do al bem como o ponta-de-lança nigeriano que é Tony Nwakayeme. Início deste encontro uh, no uh, complexo desportivo da cidade de Al-Majmahá, né? por lesão voltou, já está a marcar como dizia lá atrás também o Gonçalo Monteiro nestes últimos jogos pela sua equipa Cristiano Ronaldo os dois de pé quente também nestes últimos jogos, tenta desembraçar-se Ronaldo, tinha um adversário, depois um segundo opositor também ali para tentar uh, contrapor, agora ao colchão o árbitro para o jogo vai chamar o homem do Al -Nasser. talvez aqui não vá já puxar do cartão amarelo, mas se quisesse poderia perfeitamente fazer isso muito forte aqui o AKM. Já precisou de tempo pressão para cair sobre a esquerda. Força para alguém do Alfaia é para tentar o remate. Subiu muito aquela bola e passa por isso sobre a baliza, defendida por Nawaf Al-Akidi. Al o Al Caibari, depois envolve-se também o Talisca. Agora o Caribe. Garipe lá vai o baixinho, Garipe tenta forçar aquela entrada, sobra para Ronaldo, não atirou logo, puxa aquela bola e ganhou canto. Ronaldo não se decidiu a fazer o remate, tentou ir progredindo e ainda houve o corte ali do homem, do Alfaia É, teve ali, teve ali uma nesga em que poderia ter tentado o remate, ele tentou colocar a bola bem redondinha. Victor Ruiz, bem, passa ainda Victor Ruiz, já não passa depois pelo segundo elemento ali do Al -Nasser, que é ao caminho. Atenção ao remate e golo! <risos> Poderoso, mas já fora de jogo, e portanto, para já não conta aqui este remate poderoso, como eu dizia, do Alexander Traikovski, do jogador da Macedónia do Norte. Houve ali uma, uma desatenção, ali, desconcentração na forma como rapidamente aquela bola é lançada. Sim, parece que é, também O passo é feito, estava mas, adiantado. Mas muito aliciante. Bem, a bola fica para o Banderna a ser, Remate muito torto agora de pé esquerdo do nigeriano Tony Wakaene. É, mas aparece sempre no sítio certo e agora ali o compasso de espera foi muito também já aqui falamos dele na equipa do Alfaiá, que passou por Portugal, do Boa Vista e pela equipa B do Sporting agora pode marcar o Alfaia rematou para fora grande possibilidade também para o conjunto de casa inaugurar o resultado era o Paulinho, jogador do qual falávamos jogou Sim. na equipa B do Sporting equipa sub 23 e jogou no Boa Vista ao lado Agora já na área da equipa do Alfaia aparece aqui esta tentativa quase concluída mesmo com golo por parte do O cruzamento é muito bom, uma vez mais, a forma como estava a defender aquela equipa do, do Alfaia. Soltando do, Algana, Al Talisca recebe, deixa, tira e por cima, a defesa não há, é, vai ser pontapé de baliza, foi o Luís Gustavo agora a chutar. <risos> Eu fiquei, por acaso fiquei com a ideia que, que se fez ao lance, pode não ter tocado, de facto, muito bem, uma vez mais o talisca. Quando podemos abrir se vai ser canto, é. talvez esteja canto mesmo. É, é canto, é canto. É, é, é. é. Quer dizer, pelo menos ele toca. <risos> Tocar toca. O Arby estava muito da, da questão do, do ketchup. Na verdade é que começou a faturar. E olha ele, olha ele! quase Foi quase aqui que Cristiano inaugurou o resultado para o Al-Nassr 33 minutos, desmarca-se para ir ao encontro da bola, levantada assim por Luís Gustavo. Bom movimento, bate na malha lateral, no entanto, o capitão do Alnácer. O homem não pode ouvir falar no catch-up, é logo a criar um lance de perigo. Muito bem trabalhada, a forma como Luís Gustavo levanta aquela bola quase, para um, um remate. Espaço, de Ronaldo, Ronaldo tem é à esquerda a entrada, faz muito bem, Garibe, corta. Que grande corte do central e capitão da equipa do al o Sami Alhaibari. Grande corte mesmo, foi ali na hora H, o Sami tirou completamente o pão da boca ao Garib. É bom ali o compasso espera do Ronaldo. Mexendo na bola o time do Alfarra, vamos embora, está valendo. Com espaço para fazer o levantamento para a área. Bola mal cortada pela defesa do Alfarra, sobrou nos pés do Garib. Cortou bonito, bateu cruzado, baleou no meio do caminho lá o Sami Alhaibari. Antes dessa bola ficar nos braços do goleiro Stoikovic. Sobrou intimidade para o Caribe na hora de fazer o drible ali para cima do Alohachidi. Está aí o Abdullah Raibari. Fazendo o passe em profundidade na área. Cristiano Ronaldo, a posição é legal, cruzou para trás. Chega para rebater a defesa do Alifaira e a posição não era legal, coisa nenhuma. A arbitragem está apontando agora o impedimento de CR7. Se manda pela esquerda, Iaia. Deu uma puxada ali no mandacha, a arbitragem mandou seguir, ela tá viva e fica nas mãos. do o Vladimir E o Alambri ficou reclamando de um pênalti, pelo menos ficou se queixando ali de um toque no seu tornozelo, tá caído dentro da área, o jogo tá paralisado, tá sentindo muitas dores, o zagueiro do Alnasser, o Alnasser teve... Bom lançamento do de pegando o Cristiano Ronaldo com o campo aberto aqui pela esquerda. Ele encara a marcação, balança o corpo, abre pé direito, bateu, Stoikovic. No centro da meta, encaixa, não dá rebote, o goleiro serve da equipe do Alfaira. Tinha necessidade disso, né, porque o que bater de frente com toda a linha de defesa do Alfaira. Cristiano Ronaldo vai pegar direto pro gol, soltou a bomba, para fora! Tava longe a beça do gol, mas não é que levou perigo a cobrança de falta do Cristiano Ronaldo. Talisca fez o toque para o Cristiano Ronaldo. Tava em posição de impedimento, até superava a marcação, caía no gramado. Agora sim, o bandeira está lá apontando a posição irregular do português. Cristiano Ronaldo. Terceiro tá impedimento. Marco, grande passagem. Ajeita de lado, domínio do Iaia, bateu para o gol, para fora! Acreditando também na longa distância. Apoiado também pelo Mandar, outro lado, lá, lá. Vamos ver o Talisca escorando para o Cristiano Ronaldo, bater para o gol e mandar para longe. A boa oportunidade de finalização. E aí me parece uma estratégia interessante do Alnasser, ao centralizar um pouquinho mais o Talisca. Porque é uma chance também de trazer mais aproximação entre os dois principais jogadores do time Confortável na liderança do campeonato saudita Está abrindo três pontos Talisca recebeu essa bola cara a cara com o convite Bateu! Gol! Mas a arbitragem está apontando posição de impedimento do brasileiro Tá marcado o impedimento do Anderson Talisca, tá anulado o gol do Alnasser, vamos ver de novo. O AKM conseguiu segurar. Aí não houve nada no Lance, segue o jogo, vem o Maser. A batida pro gol vai para fora. O Alâmri se empolgou, né? Roubou essa bola, ficou de frente pro gol do Stankovic. Tinha a opção de fazer o passe pro Anderson Talisca, mas não. É isso, fazendo a finta, levando na linha de fundo, cruzamento para a área, ela passa pelo Talisca, sobrou no tiro cruzado para o gol, tira de qualquer maneira o Samuel Raimari, Os Gustavo mantém o Nasser no ataque, Talisca bateu para fora. Só tiro de meta lá para a cobrança do Vladimir Stoikovic. 42 pela direita, pintou levantamento para a área, Thaliz tá que escolheu para trás, Alambre está dentro da área, pode soltar, tentou o giro, buscou o Ronaldo, bola dividida, está viva dentro da área, o Covid vai lá no alto para ficar com ela. Enquanto a arbitragem já paralisava para marcar a falta de ataque do Alambre, ali para cima do Zaidan dentro da área. O Alvaira, você vendo o lance de novo, não fez o mais óbvio dessa vez o alâmbre que seria escorar para o al Leirin, né Matheus? Ele preferiu tentar um passe mais improvável. Final de jogo em Majma. Zero para o al Zero para o Alvaira. O de rádio abre três de, abre três de vantagem, Matheus. Eu quero saber de você qual o tamanho dessa liderança agora dos Tigers.